Se você tem dificuldade de montar a sua necessaire e colocar produtos nela que sejam realmente úteis, então continua assistindo esse vídeo que eu quero te dar algumas dicas. Olá! Eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 E hoje eu tô aqui pra te mostrar rapidinho alguns itens que eu utilizo na minha necessaire Sabe aquela coisa prática que você precisa assim, não muito trabalhosa, mas que pode dar um up no seu visual? Essa é a ideia Então eu vou te mostrar alguns produtinhos que me socorrem Na verdade eu vou te mostrar 5 produtos e que muitas das vezes, dentre os cinco eu consigo fazer muito mais do que isso então assim, a primeira coisa que eu acho que é super importante é você dar aquela camuflada na pele não deixar ela assim tão, tão manchada ou com algumas marcas de, de olheiras. Então assim, eu gosto de utilizar um corretivo. E eu vou te mostrar esse corretivo aqui da fitme Eu já fiz resenha dele e ele é ótimo. Eu coloco na parte mais da, das olheiras e manchas, Assim, camuflo muito bem, mesmo não utilizando de repente uma base, um pó, é só para dar aquela escondida, assim, rápida. Outra opção que também eu gosto de usar é uma paleta, assim, bem multiuso. Eu tô utilizando essa aqui da Luisance. Na verdade, você pode ver que aqui são sombras e aqui contornos, ou seja, em uma única paleta dentro da sua necessária, você consegue fazer uma festa. Então são as cores que eu posso colo colocar uma sombra mais clara, posso trabalhar um olho mais esfumado e mais escuro para noite, posso trabalhar aqui o meu contorno, se eu achar que eu preciso marcar um pouco mais o contorno, se eu preciso iluminar, ela também me dá a opção de iluminador, ou seja, é legal que você tenha... Palheta assim multiuso que você possa deixar na bolsa e ela já servir para tudo. Falando em coisas que é para servir para tudo, eu já resenhei esse pó aqui da Quem Disse Berenice que é show de bola. Esse pó ele também é um 3 em 1. Então você tem o blush, o iluminador e o bronzer. Dentro da bolsa, ele pode não ser assim tão, tão prático por causa do tamanhão dele, mas cara, são três. Então Perfeito, precisou. Você vai lá e dá um tapa no visual e já se repera. A outra, o outro quarto item, né, que eu diria que é importantíssimo você ter na sua necessaire para você dar aquela melhorada e tal, é você ter uma máscara de cílios que possa deixar os seus cílios assim bacana. Eu ultimamente estou usando essa aqui, tô amando o resultado. Ela é super filme, é de definição, então eu acho que deixa eu olhar o, os cílios assim mais definidão, mais, mais separado e com volume. Por causa também do super filme. E é tranquilo, se você aplicou ela de manhã e achou que ela precisa, você precisa retocar, vai na pia, lava, tira e reaplica. Então essa máscara com certeza ficaria na minha necessária. E assim, pra completar, sabe aquela coisa que você precisa é, hidratar os lábios e deixar uma cor de saúde? É esse balmezinho da Luisance, Gente, é demais da conta. Primeiro, que ele é uma coisa fofa, né? Segundo, que se você olhar assim, você reconhece que né? ele é uma cópia do daquele balme da Sephora. Mas olha, cheirinho de melancia, uma delícia. Meus, né? Já tá quadradinho aqui. Mas ele é muito prático, porque você pode, ó, passar durante o dia. E ele é muito, muito, muito cheiroso. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Cinco itens rapidinho para você montar aquela sua a sua necessaire. Zip, colocou tudo lá dentro, fechou, jogou na sua bolsa. Não é nem muito volumoso, ó. Se eu vou juntar tudo aqui, se você olhar, para quem já carrega sombrinha, olha, não são muitos itens, tá vendo? E aí, eu, aqui eu completaria com mais... Três pincéis, tá? Três pincéis eu acho que resolve aqui pra gente estar tá fazendo essa brincadeira de make. Então, olha, não faz muito volume na sua RSS, coloca dentro da sua bolsa e qualquer emergência você tá completamente munida de socorro pra pele e pra make, tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, se inscreva. É só clicar aqui embaixo, escrito, inscrever-se e já vir fazer parte do canal. Tá legal? Então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.